E aí galera, beleza? de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai ver algo que é simplesmente sensacional, eu aposto, eu aposto, eu não vi algo assim até hoje, o GTA nesse ano vai completar 6 anos do seu lançamento, mano, olha que absurdo, cara, 6 anos, acho que é 6, errado, mas esqueci, em setembro, e eu aposto que você não viu esses detalhes dessa forma que nós vamos assistir agora, mano, esse cara é simplesmente incrível, vou deixar o link na descrição, eu sempre vejo o vídeo dele, que ele faz algo sensacional, o trabalho do cara é demais, então, bora dar o um play aqui, lembrando que minhas minhas redes sociais estão tudo na descrição, vamos ver detalhes do GTA em slow motion. Talvez eu tenha falado errado, talvez... Ó, oh, ele é demais, mano. Esse canal aqui, cara, é muito bom. A musiquinha. É o segundo vídeo que ele faz assim. Vamos recapitular. São detalhes... GTA, só que em slow motion. É aquela câmera lenta, tá ligado? Olha lá, ó. Vamos ver slow motion isso aí. Oh my... É o Russo. Russo doidão. O Russo sempre tá bêbado. Olha lá, ó. Slow motion, ó. ó o foguinho da Jetpack. E o cara batendo na cabeça, ó. Trau! <risos> que louco, mano Olha as, as madeiras caindo, mano Ó o muro que... Olha. Nossa, véi Olha aí Os blocos ali, mano Ó, batida de carros, não motion Caraca, olha como é que o cara passa a Primeira cabeça Ó <risos> a cabeça, ó o cara bate assim e já era, velho. Quebra o, o, o, o pescoço. O tiro. Ó. Mano, que top, velho. Ó como é que é a arma. Vai pegar um cara, ó. Bateu. Nossa, tá, des... tá quebrando as paradas, mano. Ele pegou algumas coisas que, que quebram no jogo. Ó os estilhaços. Isso. Ó o batido no, no, no coisa, velho. Hidrante. Viu que o hidrante primeiro o carro dá uma bugada, depois ele solta, né? Em slow motion. Ah, o chop cagando, mano. Não, velho. Isso não. Olha lá, lá velho. que o cara pegou, mano. Nossa. Olha lá. <risos> ó, batendo na placa Ela, você viu, ela dá uma bugada, né, mano Primeiro a, a placa O carro entra na placa, depois ela Ela quebra Partida de carro é muito louca em slow motion, mano Ó Tá vendo, ó, o primeiro dá uma bugada Ó, vai entrar Aí, ó Agora não Ó lá Primeiro dá uma bugadinha da hora, né, mano? Que louco, velho. Ó, o tiro da... Fire Gun. Flyer fly again. Ó, a cápsula caindo. A cápsula cai, mesmo. Ele abrindo. Vai colocar outra. Muito louco, mano. Cara, demais. O vídeo desse cara aqui é... Sensacional. Você tem que... Pega os vídeos do canal dele aí que você vai pirar, velho. Batida de carro. Ó, ó, os papel, cara. Ó, os papel. Será que você já parou pra perceber isso? Eu acho que... Provavelmente você deve ter batido numa parada dessa e não percebeu que tem papel lá dentro. E jornal. Ó pensão Ih, tá transformando. Olha só. Como é que é? Ó, escapamento. Nossa, olha o bug. Saiu ali o... Em slow motion você vê ó, que dá meio bugado, né? Parada. Olha lá, Umas sim, outras não. Essa aí tá certinha, ó. Tá Saiu. aí o... Paradinha ali, bonitinha. Ó. É um míssil né, se eu não me engano. Aí, mano, top. Fala, fala, fala tu, fala tu. Tiro da arma de choque. Vamos ver. Saiu tá ali, eu tiro. Pega no cara, ó lá o choquinho, ó. Oh, só o calo. Oh, oh, oh, oh. O cara tá com só calo. <risos> Até a musiquinha combinou. Parece que tá uma dança ali. Ó, oh, bateu, arrancou a asa. Mano, olha ali a asa quebrada. Tá injetando, tá injetando. Nossa, ele coloca a mão assim, velho. Ó. Oh, ele bota a mão assim, cara. Que louco, tio. Ah, o paraquedas daquela aparecendo na... Isso é aqui é uma mina? Caraca, moleque. Eu nunca vi essa mina... Ah, é a mina do carro, né? A mina do carro. Carros, né? Quando você solta aquela minazinha, né? Primeiro some e depois explode. Caraca, olha as portas. Nossa, moleque. Mano, que vídeo top, ó. Parabéns, velho. Ideia sensacional vídeo sensacional. Nossa, abrindo cerveja. Olha a mão do Trevor. Nossa, ele coloca assim e bate. A ah, mão não chegou ali, não. Tampinha cai no chão. Ó, certinho. O cara dele, do Trevor ali, velho. Tiro, tiro de sniper. Olha, gatilha ali direitinho. Puxa, vai soltar a cápsula. Ó. Dá aquela bugadinha, show, mas. Mas sai ali, velho. É que É que tipo. Se tiver a câmera normal, você não percebe isso, que dá essas bugadas. Nossa! É, isso aí quebra? Eu não sabia que quebrava. Vai sair o paraquedas. Olha lá. Olha o paraquedas saindo. Olha ali a presilha ali, velho. Que louco! Falando, mano, duvido você ter visto isso em seis anos de GTA, velho. Olha a mina de proximidade. Ué, não explodiu o carro, não? Aquela plaquinha. Elas voltam? Umas voltam, né? Sei já... mano esse canal é sensacional acho que tá no fim do vídeo dele aqui esse canal é sensacional eu recomendo muito ele é, eu tô vendo a segunda parte tem a primeira quem sabe a gente assiste aí galera a primeira parte é, do vídeo eu fiquei curioso para ver acho que a thumbnail do, do segundo ficou mais interessante ali mas que que vocês acharam Curtiram? comenta aqui embaixo Pô, sensacional, se vocês querem que eu trago a segunda parte, comenta também aqui embaixo. Data, traga, assista com a gente. E é isso aí, galera. Bom, mais uma vez, redes sociais na descrição. Se você não consegue, segue lá. E vou ficando por aqui. Deixe seu like, compartilhe isso aqui pela primeira vez. Se inscreve no canal agora, comenta aqui embaixo. Já tenha visto isso? Provavelmente não. Esse aqui é produzido pelo canal. Nunca no GTA você vai ver dessa. Certo? Bom, até a próxima. Valeu.